dizer, primeiro, é muita honra para mim estar é, ter sido convidado para participar desse evento. Agradeço muito é, pelo convite, porque a, a Wikipédia é, ela é muito importante na minha trajetória, tanto jornalística quanto acadêmica. Eu adoraria ser um, um editor, um wikipedista é, regular. Fiz algumas edições muito pontuais mas não, não poderia me descrever assim, mas a, a Wikipédia, é, para mim, é, é, sou muito ligado a ela como é, como um investigador acadêmico, como jornalista, escrevi muito como jornalista e como é, pesquisador do campo dos estudos sociais da ciência. Vou, falar, vou ter a oportunidade de falar um pouco para vocês aqui dessas, dessas diferentes dimensões do meu envolvimento com a Wikipédia. Né? Mas eu queria começar falando justamente né, assim, desse tema da desinformação. É, eu, no começo da pandemia, em 2020, em março de 2020, justamente, a gente estreou na revista Piauí esse podcast chamado A Terra é Redonda, em que, justamente, ali eu coloco algumas reflexões de como jornalista, de como é que, como é que esse tema tava, tinha mudado um pouco na esfera pública. É, para mim, eu sempre adotei, como jornalista, um critério que vai ser familiar para vocês. É muito parecido com o critério do peso indevido que vocês usam na Wikipédia. Então, assim, eu muito, na Piauí, é, editei por muitos anos uma sessão chamada Esquina, que tem uns textos é, é, curiosos, enfim, são uns relatos incomuns, e muitas vezes a gente recebia é, propostas para escrever, olha, vai ter uma conferência de terraplanistas e tal, vamos fazer uma matéria? E aí o, o meu ponto de vista era... Na hora que eu vou fazer uma, uma, uma matéria sobre terra plana, assim, eu já estou já perdendo, a sociedade já está perdendo, porque, enfim, justamente por causa do né, peso indevido, na hora que você joga luz sobre isso, então você vai é, é, colocar, opor né, os terraplanistas com os terrabolistas? Não dá, não é assim que é para ser. E, de repente, nesse momento estranho que a gente está vivendo, né, esse buraco tão fundo que a gente foi parar. É, eu notei que eu talvez devesse mudar um pouco de postura em relação a isso, porque. E aí, esse é o episódio que abre é, a primeira temporada da Terra Redonda. É, eu eu é, reflito um pouco ali sobre como é, esses argumentos né, que negam a ciência muito de frente tinham é, se aproximado dos, dos espaços de poder, né, das esferas de poder. E, e ali especialmente o, o fato que motiva esse episódio é o fato de que um, um, um, um terraplanista, Urandir o cara do ETBILU enfim envolvido em mil falcatruas ele tava uh, tinha sido homenageado pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul se não me engano eu falei tem alguma coisa estranha aí eu acho que é já não é a gente está além do folclórico né assim os, os negacionistas chegaram nos espaços de poder e aí vira notícia aí passa a fazer sentido né então vamos é, a gente precisa falar deles, né? O subtítulo dessa desse episódio é justamente ignorar os terraplanistas não é mais uma opção, né? Enfim, aí é, o tema do negacionismo é, é, atravessa essa essa temporada. Tem, enfim, a gente fala sobre negacionismo climático, a gente fala sobre e aí justamente não estava no, é, no no roteiro original do podcast, mas no meio disso a gente foi atropelados por uma pandemia e, e desafortunadamente, por mil aspectos, mas, afortunadamente, para quem queria discutir negacionismo, a pandemia nos trouxe mil outros exemplos e matéria-prima para a gente poder discutir desinformação. Então, a gente teve desinformação e negacionismo ligado às máscaras, aos lockdowns, ao tratamento precoce, enfim, todo esse... Triste episódio né, da nossa memória coletiva que a gente está atravessando aqui. Mas, para quem está... Acho que a gente teve exemplos muito bem desenhados, né, assim, muito, muito claros aos olhos de todo mundo, acontecendo em tempo real, para a gente poder é, discutir. Né. Enfim, vai ser meio pernóstico com esse próximo slide, mas queria registrar aqui também que a gente foi podcast do ano, da tá, Apple Podcast, 2020, e estamos aqui dando nossa notícia em primeira mão para vocês, trabalhando numa segunda temporada, que deve estrear no mês que vem, para discutir. Desinformação no campo ambiental, e, enfim, para que a gente possa, ir, especificamente no contexto das eleições, para que a gente possa ir às urnas pensando é, em meio ambiente, em política ambiental, Amazônia, clima, que são temas que são muito caros para mim. É, enfim, aqui eu vou. É, eu queria falar com isso, essa é a última, a Piauí, para quem não conhece, é uma revista que tem é, muito espaço para reportagens de fôlego, né? assim, são matérias que a gente passa meses fazendo, entrevistando dezenas de pessoas, enfim. E, e, e esse tema continua muito... Eu, é, é, geralmente, escrevo sobre temas ligados à ciência, meio ambiente, e, e que são temas profundamente atravessados pela questão da desinformação. A minha reportagem mais recente é essa, que fala dos deepfakes, né? é, enfim, que são conteúdo audiovisual é, produzido por inteligência artificial, que, que chegou a um ponto de sofisticação que a gente não é mais capaz de... É, de distinguir né, o que é uma imagem de síntese, do que é uma, uma imagem fidedigna, enfim, e como a gente deveria ter isso em mente, né, especialmente no contexto de campanha eleitoral. Mas os especialistas todos que eu ouvi para essa reportagem são é, unânimes em reconhecer que, sim, esse tema é preocupante, mas assim, o que mais deve acontecer esse ano é, no contexto eleitoral da campanha é a desinformação mais clássica, né? Se assim, não é uma informação, desinformação com inteligência artificial, porque isso custa tempo, custa dinheiro, enfim, a gente tem é, um público que é muito suscetível à desinformação clássica feita com, né? Do, como a que era feita nos tempos do Stalin, né? Enfim. E mas voltando então para um campo mais de ciência e meio ambiente, eu quero falar muito especificamente dessa figura quando eu digo para vocês que a desinformação está nos espaços de poder. Essa é uma reportagem que eu fiz no ano passado sobre Evaristo de Miranda, que é uma figura justamente pouco conhecida, né? o título da reportagem é O Fabulador Oculto, Evaristo de Miranda é o ideólogo da política ambiental do governo Bolsonaro, é uma pessoa que justamente, enfim, ele tentou influenciar presidentes desde José Sarney, está é, sempre tentando se aproximar dos espaços de poder, e ele, talvez vocês não o conheçam, mas as ideias dele estão muito entranhadas na administração pública hoje. Ele é, é a pessoa que produz os argumentos que vão informar os discursos do Bolsonaro na ONU, por exemplo, todo aquele papo de que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, o Brasil é o país que mais tem florestas, a gente não tem espaço bastante para o agronegócio no Brasil, e, enfim, é, e, e tem muito mais terra protegida do que terra para plantar, e... É, essa é a figura e aí esse, essa foi uma reportagem muito difícil de fazer, primeiro porque ninguém queria falar em um, é, mas também porque é, é, ele traveste, o Evaristo de Miranda, traveste os, é, a desinformação que ele espalha como conteúdo científico. E aí a gente chega num, num impasse, né, quando a gente está lidando com a desinformação, isso vale para os jornalistas, vale para os wikipedistas também. É, da gente tentar entender o que é uma fonte fidedigna, o que é uma fonte... né E ele o Evaristo joga muito com isso, ele esses argumentos, ele, é, é, ele não emplaca esses argumentos na literatura científica com revisão por pares, que é o espaço admitido, é o espaço é, é, institucional para a criação e consolidação de fatos científicos. né assim Os fatos, o único espaço legítimo para você construir verdades científicas, é essa literatura, ele não publica esses dados na literatura com revisão por pares, o que não impede que esses dados circulem na administração. Então, ele tem ele é bom de lábia, é uma pessoa muito eloquente, é, e então, enfim, ele convence senadores, convence deputados, convence presidentes, e, e aí, com isso, esses esses dados que ele forja, é, essa reportagem tenta detalhar muitos desses muitas dessas estratégias, né? Esses dados é, vão parar nos, nos discursos do presidente na ONU, eles vão parar em projetos de lei que querem enfraquecer a proteção ambiental, vão parar em mil espaços institucionais onde eles não deveriam ter lugar se a gente se pautasse como sociedade por é, é, valorizar as evidências é, é, de melhor qualidade disponíveis, que é também o espírito que, que norteia o trabalho de vocês é, na Wikipédia. Né? Então, queria só dizer também, a figura do Evaristo de Miranda ela é... é, é é atravessada, de certa maneira, pela Wikipédia. É, essa matéria cita um pouco. Ele criou o próprio artigo. Isso aqui são estatísticas de edição do verbete Evaristo de Miranda é, colhidas na semana passada. Eu não botei a data aqui. O que a gente tem de azul claro aqui é o, o, o usuário, ele nem fez questão de esconder, que se chama Evaristo de Miranda. A gente não sabe que é ele, não posso dizer que seja ele, mas é alguém que achou por bem chamar o, o, o nome de usuário de Evaristo de Miranda e criar o artigo Evaristo de Miranda, né? era um artigo muito enviesado, a reportagem chama atenção para isso, depois da reportagem o artigo foi um pouco atenuado, inclusive a reportagem está referenciada lá, que é motivo de orgulho para mim, é, mas enfim, eu, e ali eu cito também que na Wikipédia em inglês ele tentou criar o artigo Evaristo de Miranda, criou, mas infelizmente para ele, não passou nos critérios de notabilidade da Wikipédia em inglês, então hoje em dia não é possível ler a biografia dele na Wikipédia em inglês. É, e aí, depois, depois de eu ter publicado essa reportagem, saiu... Aqui, sim, a gente tem um artigo científico, revista Biological Conservation, uma revista respeitada nos estudos da conservação, e que aí a gente tem... É um artigo muito atípico, gente. Depois, eu, fui, eu escrevi esse respeito também, uma espécie de suíte da reportagem, né, que é o ideólogo de Bolsonaro denunciado por cientistas, é, Nessa reportagem, eu chamo esse movimento aqui, isso é um artigo científico de um gênero muito incomum, né, que eu qualifiquei como um exposed acadêmico, em que justamente, geralmente, os cientistas estão ali para propor ideias, testar hipóteses. Esse artigo, no fundo, é um artigo de denúncia, não é algo que a gente veja muito comumente na literatura científica, mas é onde justamente eles denunciam as estratégias né, e a criação de falsas controvérsias que vão influenciar as políticas públicas, que é o que conta né, para a nossa vida como sociedade. Né? Então, enfim, se ele fala uma bobagem, essa bobagem não está na literatura, para um cientista até aí, enfim, não, não influi tanto, mas na hora que isso vira, começa a embasar uma política pública, aí a gente tem que ficar é, é, preocupado, e é isso que acontece, é isso que... que que é o, o, o mais delicado do, do tema da desinformação hoje é isso. A, a desinformação está entranhada na vida pública, a informação está em Brasília, está no Planalto, está na Câmara, tá, né, assim, ela está circulando. E aí, pouco importa que a gente diga, ah, mas isso não está na literatura científica, mas está tá nos projetos de lei, está nos, tá nos debates, e está, enfim. É, é um discurso. E que aí a gente começa a ver é, é, espalhado em, em, em rodas de conversa, né, assim, de tanto isso de tanto que isso vai sendo repetido, pouco importa que não tenha lastro na literatura científica, né? de tanto que isso vai sendo repetido, isso acaba, que entra um pouco né, no repertório é, é, público de, de argumentos. Então, enfim, e aí eu chego um pouco né à desinformação, trato ela também no, na cobertura que eu faço da, da Wikipédia, é, que, como eu disse no começo, né, é, é, um, é um tema, Wikipédia, seus bastidores, sua, sua governança, são temas que me interessam muito como jornalista, o último é, movimento, a última reportagem que eu publiquei a esse respeito né, foi, a data aqui está difícil de ver, abril, se não me engano, desse ano, certamente essa, essa é uma discussão que é familiar para vocês, foi a discussão em que a Jovem Pan, que é um, um veículo é, que tem uma história, né, um veículo que tem décadas de história, respeitado, foi, passou a ser considerado um veículo, uma fonte não confiável pela comunidade de editores, né, e é justamente para a gente voltar no Evaristo de Moraes, essa figura que eu apresentei aqui para vocês, Evaristo de Moraes tinha amplo espaço na Jovem Pan, né? dava muitas entrevistas, muitas das bobagens que ele, que ele espalhava eram amplificadas ali por esse canal. É, e aí é, me, me interessa, como jornalista, chamar atenção para a sociedade os mecanismos de, de governança da Wikipedia. Então, como é que se, como é que se decide, alguém propõe, se vota, qual, que, que argumentos embasam isso? Né? Até para as pessoas terem, eu acho que o... A questão da, da como é que a gente combate a desinformação, é, esse é um tema difícil, ninguém tem uma resposta para isso, mas o pessoal que estuda isso no campo dos estudos sociais da ciência, de onde eu venho também, é... Para esses especialistas fica muito claro assim, que o antídoto à vacina contra a desinformação não é a informação, não, não é despejando o conteúdo na cabeça das pessoas. Ah, mas você acha que a é terra plana? Veja bem, olha só, toma aqui eratócenis na sua cabeça, toma aqui essa expedição. Isso. Não é por aí, é, é, passa muito mais aí por onde que é, a gente não sabe muito direito, mas passa um pouco por abertura, escuta, empatia, achar um terreno comum com as pessoas que negam, para tentar entender de onde que aquilo vem e como é que a gente pode trabalhar na base, dessa, na raiz desse, desse, desse, é, dessas crenças. Né? Mas, enfim, não, não, é a questão do milhão, ninguém tem a resposta para ela, ninguém sabe direito como, como isso vai, é, vai acontecer. Mas, enfim, mas esses tempos que a gente vive são preocupantes, porque justamente a gente tem veículos como... É, como a Jovem Pan, que estão espalhando desinformação. Eu acho é, é, é, é, adequada essa decisão. Né? A gente viu muita, muita bobagem circulando por ali, enfim, muitos colunistas espalhando desinformação no contexto da pandemia. Né? Então, enfim, acho, achei importante, corajosa, essa decisão da comunidade. Mas, enfim, eu quero voltar um pouco no tempo para falar um pouco para vocês do meu trabalho de pesquisa, que é mais ou menos dessa data. A minha cobertura jornalística da Wikipédia Remonta, e aí, eu preparando essa, essa fala, fiquei até um pouco constrangido, me toquei que essa reportagem tem 10 anos, está fazendo 10 anos agora, esse ano. Né? Uma, um Uma reportagem que, que é da época em que eu estava mergulhando no universo da Wikipédia para fazer o meu, o meu doutorado, e, claro, fui né, trabalhando na Piauí ao mesmo tempo na Piauí com esse espaço né, para a gente fazer reportagens em profundidade, de fôlego, que pudessem. É, é, entender a fundo né, o funcionamento dos, dos temas que a, gente, que a gente aborda. Eu quis fazer um pouco uma, uma reportagem sobre bastidores da Wikipédia, sobre o que estava acontecendo ali. Claro, muitos temas continuam muito vivos né, é, é, até hoje, e, é, claro, o Wikipédia tem outras questões hoje, outros desafios, mas muito do que está discutido ali. Né? Ali eu falei, falei com dezenas de vocês, dezenas de editores. É, Chico Venâncio, encontrei pela primeira vez naquela ocasião. Tem outras pessoas que, que eu vi o nome na programação com quem eu entrei em contato ali pela primeira vez naquele momento. Lucas Teles, Alexandre Montilha, é, enfim... Tive, é, fui sempre muito bem acolhido como pesquisador, como jornalista, faço aqui um agradecimento é, à comunidade como um todo, mas, enfim, fui sempre, é, é, fui sempre muito bem recepcionado, participei de eventos, é, conversei com muita gente e eu ofereci esse, esse, esse retrato um pouco, né, que, é, que a ideia era um pouco, aí de novo, pensando né, em como é que a gente... É, eu, eu acho que o, o, o, um caminho possível contra a desinformação é um pouco assim, a gente entender como é que as coisas são construídas então como é que a, a informação científica de qualidade é construída como é que um, um artigo da Wikipedia é construído o que está por trás daquilo eu acho que se a gente é, é, entende um pouco esses bastidores né é, a gente vai poder é, avaliar melhor né assim, o que, que é ciência sólida o que, que é um artigo da Wikipedia é, confiável e o que, que é um artigo que é mais que você deveria ter mais um pé atrás né assim se você começa a entender né é, o, que tipo de indicadores, né, tanto na ciência quanto na Wikipédia, né? assim, poderiam ser, é, poderiam chamar atenção para a qualidade, para a robustez de, de, daquele conteúdo, a gente já está já tá num mundo em que, ok, não é simplesmente sim ou não, então isso daqui está na literatura com revisão por pares, portanto, é, é sólido. Não necessariamente a gente tem revistas com maior e menor prestígio, tem revistas predatórias, tem mil é, no, no campo da ciência, né. enfim. Na Wikipédia, é, igualmente, a gente tem indicadores que... que que podem dar uma luz sobre a qualidade do conteúdo, mas sempre com muitas, é, muitas nuances. Né? Eu acho que uma solução possível é a gente chamar atenção para a maneira como é, é, essas, esses conteúdos são, são construídos e de onde eles derivam ou não a sua autoridade. Né? Enfim, de alguma maneira, claro, isso aqui é uma reportagem, não tem, do jeito que eu fico falando aqui, fica parecendo que é... é então, um tratado, enfim, não, conto histórias, mas no fundo tem um pouco esse espírito, essa tentativa de, de jogar luz para, o, para os processos, né, para os bastidores, para as coxias da produção de, de verbetes. Aí essa é a minha tese de doutorado de 2014: as controvérsias da ciência na Wikipédia em português, o caso do aquecimento global. Vocês podem encontrar ela nos, nos repositórios de tese, da UFRJ, da CAPES. E que depois, né? Então, enfim, eu quero. É, e depois ela foi parar na literatura científica também, uns anos depois, né, esses resultados foram, são de 2014, depois eu voltei é, aos verbetes que eu estava trabalhando em 2017, esse artigo saiu em 2019, é, na revista New Media and Society, em que justamente é, eu relato esse mergulho em 93 artigos é, da Wikipedia sobre aquecimento global. É, aliás, antes, antes, enfim vou falar um pouco da especificidade dessa, dessa controvérsia, antes de falar um pouco do meu trabalho. E, e aí isso ajuda a chamar a atenção para esse tema, né? e, e o nó da desinformação que a gente tem hoje. Né? É, quando a gente fala de controvérsia do aquecimento global, da crise climática, a rigor é, é uma... é quase que... não é uma caracterização... É muito fidedigna da questão, porque entre os cientistas não há controvérsia. Entre aqueles que publicam nos últimos 20 anos na literatura especializada, está todo mundo alinhado. 97, depois disso, houve um outro estudo. Esse, esse gráfico feito pelo Luiz Bento, esse slide acabou vindo sem o crédito, me desculpo a ele, é, de um blog que ele tinha naquela época. É, esse... Esse gráfico representa um estudo científico que tentou quantificar a adesão dos autores, dos cientistas que publicam sobre aquecimento global, a ideia de que a causa do aquecimento é antrópica, ou seja, de origem humana. Então, é 97 a 3. Depois houve um outro estudo que usou critérios diferentes e chegou a números ainda mais acachapantes, 99 a 1, mais ou menos. Então, enfim, é um grau de adesão, assim, que é o que a gente deveria esperar em relação à teoria da evolução, em relação à relatividade geral em outros campos da ciência. Então, enfim, não há controvérsia. Os cientistas estão todos fechados, caminhando, falando em uníssono. Né? E, mas... Essa controvérsia, ela vai, controvérsia com muitas aspas, né? assim, vai aparecer em outras, em outras esferas, né? que, que não aquela que é a esfera autorizada, reconhecida como a esfera onde os conhecimentos eh, científicos são construídos, que é a literatura com revisão por pares. Né? Os questionamentos ao, ao aquecimento global vão aparecer em blogs, vão aparecer no programa do Jô Soares, que deu espaço para um infeliz negacionista, vão aparecer em abaixo-assinados, em livros que não são... É, é, que não são, que não têm edição por, por especialistas, né? um mecanismo equivalente à revisão por pares, né, enfim. Então vão e, e nas redes sociais, né, como aqui, né, um, um tweet infeliz do filho do presidente, né, assim, é, com esses questionamentos que a gente costuma ver o aquecimento global. Então é, aí vem um pouco daí a minha, a minha, a minha vontade de mergulhar nesse tema na Wikipédia. né. Portanto, se é, a controvérsia, entre aspas, do aquecimento global é uma controvérsia que se coloca em espaços fora da literatura especializada, será que esses, esses argumentos vão ter espaço na Wikipédia, que, portanto, né, é um... um, um que está fora né, da literatura especializada. Então, eu, minha hipótese naquele momento foi que talvez a Wikipédia fosse permeável aos argumentos dos céticos, talvez não fosse. Enfim, ali, naquele momento, eu não tinha tanta clareza sobre as regras e políticas da Wikipédia. Né? Assim, se a gente for ler na letra fria das regras, é, não deveria haver espaço para os negacionistas, porque se a gente pega políticas como o peso indevido, a verificabilidade, a definição das fontes que são confiáveis e as que não são confiáveis, né? assim, tem uma valorização dos, dos, da literatura com revisão por pares, é, os blogs, por exemplo, onde muitas coisas aparecem, né? assim, são tidos como fontes não confiáveis, é, se a gente fosse observar apenas as regras, eu talvez nem, me, nem embarcasse nesse projeto, porque, bom, as regras dizem que não, mas quando a gente vai ver, né, no fundo, uma constatação que eu fiz no estudo dos 93 verbetes é que é, a adesão às regras desses verbetes é muito desigual. Né? Então, por exemplo, aí aqui estou citando o número de cabeça, mas a ordem de grandeza é essa. Cerca de metade ou mais de metade desses, desses artigos que eu é, estudei tem uma ou nenhuma referência. Então, portanto, né, assim, isso é um indicativo forte de que a adesão às regras, a gente não pode tomar a adesão às regras como um fato dado, né? Assim, a gente não pode pressupor que todos os artigos vão aderir às regras e portanto todos os artigos vão vão estar alinhados, né, com com aquecimento com aquecimento global vou muito rápido meu tempo está acabando né aqui eu ia a gente tem então a resposta rápida né eu escrevi 300 páginas sobre isso então assim é difícil os negacionistas do clima têm espaço da Wikipédia? a resposta muito rápida é não tem mais nesse momento em 2014 né aqui eu fiz um, um eu mostrava né em 2006 é, eles tinham no, no artigo aquecimento global eles diziam assim ah isso daqui ainda é objeto de muitos debates entre os cientistas mentira não era objeto de muito debate entre os cientistas em 2006 2006 a convicção já estava muito cristalizada consolidada né então esse era o momento né que eu chamei aqui né de tempos de controvérsia né, nos primórdios. Eu, eu estabeleci três grandes etapas para caracterizar a evolução do, do, da construção desse artigo específico que é o que atrai mais editores né Aí depois tem um momento de amadurecimento, né? O que era em 2006, né? Assim, ainda é objeto de muitos debates. Aqui vira assim, ah, é objeto de algum debate entre os cientistas. Mas 2010 também já, já certamente não era mais objeto de debates. Mas até que, enfim, no, depois a gente chega ao, ao período de amadurecimento, maturidade, né? O consenso refletido, em que a gente é, é, vê um alinhamento muito claro da Wikipédia com é, é, o consenso científico sobre o aquecimento global. É, vou ter que passar muito rápido, mas, enfim, isso não impede que a gente tenha tido né, esse trabalho, fiz na unha ali, visitei as mais de duas mil versões do artigo, teve esse momento, né? em dado momento, em 2010, a gente tinha o artigo com cinco, cinco pré-definições, alertas de, de conteúdo, talvez, de qualidade duvidosa, né, ou também é, aqueles momentos, e né, vocês são muito bons nisso, teve um dado momento em 2008, em que a pessoa... É, apagou o artigo todo e trocou por... <risos> Editei tudo, toma, Wikipedia, tem que achar um jeito de tirar isso. Acharam um jeito, um minuto depois isso foi tirado. Mas, enfim. E aqui fica uma reflexão, né? Assim, esse artigo tá... Ele passou a maior parte do tempo protegido, né? quer dizer, em muitas medidas... É... É um artigo que não, não é um artigo que qualquer um pode editar, como é o lema da, da, da Wikipédia. Né? Então, enfim, uma, uma reflexão que eu deixo nesse, nesse estudo é: será que, né, assim, para a gente ter um artigo de qualidade, robusto, a gente precisa sacrificar alguns dos pilares do projeto? Deixo aí para vocês para reflexão. Né? Mas, enfim, ao mesmo tempo, a gente tem também no, no artigo Protocolo de Quioto, né? assim, a gente tinha artigos que eram, no geral, eu, eu, eu é, é, achei uma correlação entre quanto mais editores envolvidos com um artigo, né? assim, quanto mais atenção editorial um artigo gera, mais alinhado ele deveria estar com, com o consenso. Né? Mas aqui a gente tinha um artigo que foi muito editado, o Protocolo de Quioto, era, se não me engano, era o terceiro mais editado da amostra que eu trabalhei, e que ainda dizia que Protocolo de Quioto só faz sentido para aqueles que, as, que acreditam que as emissões de gases poluentes são os principais fatores responsáveis pelo aquecimento global. Não é, gente, não é um, uma, uma, um objeto de, de crença. Né? Assim, se, a causa do efeito estufa é ciência estabelecida desde o século XIX, não um então, enfim, e ainda tinha, naquele momento, em 2014, espaços de negação. O artigo era do gelo, se dizia ali, né, assim, que as, as informações a respeito do aquecimento global são questionáveis, etc. E tal. Então, enfim, mas é um artigo muito pouco editado, muito pouco visitado. Né? Então, assim, os espaços de negação eram muito marginais, né? Assim, o que eu pude enxergar. Onde tinha muita gente editando, onde tinha muita gente lendo, em geral a gente tinha uma adesão mais forte ao consenso. É... Então, estatísticas de aquecimento global, chamei sua atenção. Esse grande. É, é, essa grande... Também tirado do, do, da semana passada, tá? essas estatísticas. Então, é, essa, essa faixa azul claro é do Tetractis, que muitos de vocês... Palmas para o Que é, ele foi dos grandes responsáveis pela, pela extrema qualidade dos, dos artigos mais visíveis sobre, sobre aquecimento global. Tetrax, enfim, um editor notável. Também quero chamar a atenção para o Tiburcio 43. Foi, assim, antes até do Tetrax, foi o editor que começou a, a promover esse que eu chamei de um amadurecimento do, do, do artigo, né, em que chegou à fase de maturidade. Tetractes pegou o bastão e, enfim, ambos foram muito importantes para a gente estar tá no ponto em que a gente está aqui. Tetra... Enfim, vocês conhecem, não vou precisar apresentar ele para vocês, meu tempo está esgotando também, mas, enfim. E aí eu quero chamar a atenção para isso, motivo de muito orgulho para mim, dois anos depois da defesa da tese, esse artigo foi considerado um artigo destacado, né? também não preciso explicar para vocês o que, que é isso, o que isso significa. E na justificativa, quando Tetractes, que foi quem, quem trabalhou a essência desse artigo hoje, quando ele... É propõe o um artigo para destaque, ele cita a tese, ele diz que, que o trabalho tinha sido investigado por mim, eu fico muito satisfeito que algumas das fragilidades que eu apontei nos artigos foram revistas por ele e por outros editores, então acho que isso é, é, chama atenção para um trabalho né, em cooperação, ainda que não coordenado, né. Assim, eu acho que tem ali uma, uma influência mútua, né, assim, um trabalho, é, uma cooperação entre a comunidade de editores e de pesquisadores da Wikipédia. Né. E, enfim, isso daqui, infelizmente, a gente não tem muita nitidez aqui, mas eu peguei as estatísticas de edição na semana passada desse artigo, que mostra, na verdade, lá embaixo, a gente está em 2020, né quer dizer, esse é um artigo que foi muito extensamente editado é, é, ao longo da sua história, mas ele estabilizou. A gente tem muita pouca, muito poucas edições, e o Tetracts também, aqui infelizmente, a gente não consegue ler, mas o Tetracts continua lá muito ativo né? na, na edição desse, desse artigo. E eu quero colocar para vocês também, enfim, quero fazer algumas considerações finais, né? que eu já falei, o artigo está robusto, consistente, alinhado, mas só depois de passar a maior parte do tempo protegido. Será que isso é uma condição para a qualidade ou não? Eu não sei. É, acho importante também, por mais que a gente tenha que prestar tributo ao tetractis, a gente deve ficar em alerta também, porque eu considero que é, esses artigos são muito tetractis dependentes. Vamos imaginar que o decida abandonar o projeto, o que vai acontecer com esses artigos? Né? Assim, a qualidade vai deteriorar, Então, enfim. Tem, tem um trabalho é, na Wikipédia em inglês que mostra que é, a média de número de editores dos artigos destacados é bem maior do que a média de número de editores dos artigos ordinários. Então, enfim, é uma, se, se, existe um ditado que diz que muitos cozinheiros estragam o guisado. Né? Na Wikipédia é o contrário. Muitos cozinheiros fazem um guisado mais saboroso e mais nutritivo. Né? Mas aqui a gente ainda tem artigos de muita qualidade dependentes de poucos editores. Acharia recomendável, pensando na sustentabilidade da qualidade desses artigos, que houvesse mais mais gente envolvida. né? E Enfim, falei também dessa dessa interação proveitosa entre comunidades de pesquisadores. Eu queria deixar uma coisa que não está nos slides, mas eu queria é, é, plantar uma semente aqui. Eu, como pesquisador da Wikipédia, me interessava muito achar indicadores... É, numéricos de controvérsia dos artigos. E esse trabalho que eu fiz, né, peguei 93 artigos da Wikipédia, fui na unha ali, visitei uma versão por versão, ele teria sido impossível de ser feito na Wikipédia em inglês, em que, por exemplo, só no, no, no artigo Aquecimento Global, é, o número de edições é uma ordem de grandeza maior. Né? Assim, quando eu fiz esse estudo, havia cerca de duas mil e poucas edições no aquecimento global. O global warming, que é o equivalente em inglês, tinha 25 mil. Impossível. Né? E aí eu fiquei pensando, enfim, conversei com algumas pessoas, sou de humanas, né? tive ajuda de gente de computação para extrair algumas estatísticas e tal, mas é, não, é, não consegui chegar a, a um... Mas eu adoraria ter, é, e aí eu acho que trabalhando com a comunidade seria um, um jeito interessante de se chegar a isso, alguns indicadores que pudessem chamar a atenção, olha, vai aqui, que aqui você vai encontrar é, controvérsia. Claro, poderia ser assim, reversões, uma coisa, alguém faz uma, uma, uma intervenção, o outro vem e reverte, mas isso talvez chame mais atenção para vandalismo do que para uma controvérsia de conteúdo mesmo. Né? Tem um estudo é, que, que pegou, que pede em várias línguas, se não me engano, do Felipe Ortega, um pesquisador espanhol, é, e aí depois re... re relido pelo, pelo grupo do Tarra e a Série, um pesquisador baseado em Londres, é, e que estuda a controvérsia, eles chamaram a atenção para um fato. Assim, a, a, o melhor se a gente for pegar um indicador único de controvérsia no artigo, é o seguinte, o número de edições na página de discussão. É, poderia ser um indicador, mas eu fico com a impressão de que na Wikipédia em português a banda toca de um outro jeito, eu vejo que as pessoas estão muito mais nas páginas dos usuários, né? muito mais do que na página de discussão do artigo, não sei, isso aqui também é uma impressão de orelhada, assim, mas deixo essas questões aqui para reflexão, né? assim, como é que a gente poderia quem sabe, né? assim, identificar, achar um, um método algorítmico de identificar onde é que a discussão está pegando fogo, né? enfim, eu como pesquisador, essa é, um, é uma ferramenta que teria sido muito útil nesse trabalho que poderia ser útil em trabalho Futuros. Então, para me despedir, deixo vocês aqui com essa foto que eu tirei com o depois, depois de defender a tese. Fui fazer uma reportagem sobre ele para, para, para Piauí, isso foi em 2017. Né? Ele chama o espaço de edição, a casa dele em Porto Alegre, de A Caverna. Isso aí fui visitar a caverna, enfim, e, e figuraça, né? enfim, muito admirável. É isso, gente, estou à disposição aqui, se a gente quiser continuar a conversa aqui fora. Obrigado.